Ah uh...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 Que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças Maria, chamada Madalena Da qual tinham saído sete demônios Joana, mulher de Cusa Alto funcionário de Herodes Susana e várias outras mulheres Que ajudavam a Jesus e aos discípulos Com os bens que possuíam Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Somos seguidores de Jesus. E hoje a palavra de Deus nos fala da nossa relação com Deus e também da nossa relação com os recursos materiais que nós temos nesta terra. Tudo isso deve andar junto. Nós temos os recursos para que nós possamos viver com dignidade no vestuário, na necessidade de alimentar-se, são coisas necessárias, mas muito mais é necessário realmente alimentar o Espírito, ter vida em Deus. E o Senhor fala também da importância da generosidade, aquele que possui tem que também reconhecer que pode partilhar que pode dividir, este é o evangelho, ele é muito claro, nós temos que realmente nos abrir para a ajuda mútua, a solidariedade, senão não é evangelho, senão são palavras, são argumentos, pura oratória, como nós vemos muitas pessoas que falam muito bem no campo da religião, no entanto, Basta nós analisarmos como essas pessoas convivem e nós teremos também muitas surpresas. Não são poucas as pessoas que usam da religião como um meio de vida, como uma forma até mesmo de lucrar. E a primeira leitura nos fala sobre isso, nos fala sobre este ensinamento que não é compatível com a palavra de Deus, mas pelo contrário está voltado para o benefício próprio, por isso gera contendas, insultos, suspeitas e tantas outras coisas. Quantos nós vemos se dividindo e formando igrejas que se multiplicam cada vez mais? Nós devemos questionar, não é? qual é a razão de tudo isso? Será que é a propagação da fé ou será que Algumas pessoas têm outros interesses. Nós vemos que aquelas mulheres que seguiam a Jesus, aquelas mesmas de várias classes sociais, são mulheres que, além de servir o Senhor como discípulas, elas também colocam à disposição os seus bens em prol da evangelização. E aqui nós vemos o papel da mulher, o Papa Francisco vai valorizar esta presença feminina na igreja. Presença que nós vemos ainda mais valorizada por Jesus. Não é por um acaso que o Evangelho cita que havia discípulas também do Senhor. E elas não têm um papel secundário. Elas têm um papel importantíssimo. É claro que Jesus chama homens para serem os seus apóstolos. Porque os sacerdotes são aqueles que agem na pessoa de Cristo, mas ele também chama mulheres para outros ministérios. E aqui não cabe, nós pensamos né, que talvez uns sejam superiores, outros inferiores, são ministérios diferentes. E nós temos uma parcela muito grande, feminina, na vida da igreja, que traz essa presença eterna que traz dinamicidade. Nós sabemos que também na casa, no lar, pelo menos é assim, em grande parte dos lares brasileiros, as mulheres são grandes administradoras, não é? Ainda que apenas o um homem trabalhe fora, ou nos casos em que a mulher, além de trabalhar em casa, também trabalha fora, com dupla jornada, não é? Nós vemos que muitas delas, cuidam das coisas com zelo, também administram. Algumas junto com o seu marido, outras até mesmo pela própria dinamicidade, tomam conta dessa parte, embora não apareça. As mulheres têm um grande potencial, não de administrar simplesmente financeiramente algumas coisas, né, mas administrar situações. Deus dotou as mulheres de uma capacidade... Terna, quando bem usada Para também contornar situações Para direcionar as coisas Para trazer também a presença masculina para a igreja Quantas mulheres que são capazes de Contagiar os seus esposos Num dado momento da vida É claro que toda pessoa tem a liberdade de seguir a Jesus ou não Ninguém vai convencer os outros pelo discurso simplesmente, mas quantas mulheres que com o seu carisma, o seu jeito de ser, trouxeram não apenas os esposos, mas outras pessoas também para junto de Deus. E é aí que nós vemos esta grande capacidade, esses talentos em abundância que foram dados às mulheres. Nós queremos louvar e agradecer a Deus, porque dentro do coração feminino também brota muita generosidade. É esse espírito de cuidado com a palavra de Deus e também com as coisas materiais que sustentam a evangelização. Que estruturam, dão, dão estrutura para que realmente a palavra de Deus chegue a tantos outros. Queremos olhar para esta igreja formada de homens e mulheres iguais como irmãos em Cristo que podem construir junto com ele o reino de Deus. O nosso maior objetivo, a nossa maior busca é fazer Jesus conhecido. É por isso que nós investimos o nosso tempo, é por isso que nós também partilhamos os nossos recursos, é por isso que nós damos a nossa vida, que nós, além do nosso compromisso com Deus, daquilo que nós recebemos dele e partilhamos com a comunidade, possamos dar o dízimo do nosso tempo, que é justamente a nossa vida a serviço, à disposição, como tantas mulheres que, igual a estas do Evangelho, servem ao Senhor de uma forma até escondida, mas que faz toda a diferença na vida da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé.